Tudo bem pessoal, felizberto e a bezerrinha. Para aí, eu e a bezerrinha. <risos> Ela gosta Olha. de mal gosta de carinho. Ó, felizinha, ó, ó, ó. Todo mal gosta de carinho, querido. É. Né meu amado? Olha que coxo de borracha ali? Cadê o um boi, hein? O boi ainda estava cismado. <risos> Aí tem tá até um fubazinho pra ela, gente. Olha aqui, que coisa top. Ah, agora é doida. Uhum. Agora ela é meio doida. <risos> qual animal que não gosta de fubá, hein? <risos> é o boi, ele é meu que não gosta de fubá. O resto, minha meu... ah, filha, tá boa. <risos> <véio>. <risos> Ah, eu gosto. Como é que o Rio tava? Todo animal com atfubado, gosto. gosta Eu tô falando Google, pô. É, mingau, tá tentando costurar tá ficando pior. Não, a coisa. Boa. Eu tô só cedendo sobre o o bode veio para cá ficar risca. Não é, não é. Rapaz, deixa eu te explicar, ó. Você agora tá virar menino, é o seguinte, Todo animal gosta de fubá, vaca gosta de fubá, cavalo gosta de fubá. Estou tô mentindo, Sô Zé? É, é. Não tô mentindo não. Olha lá, que aí, se eu tiver mentindo ele fala burro gosta de fubá, rumento gosta de fubá. Eu continuo aqui é, é entendendo, ué. Ué. mas na hora que você falou que burro gosta de fubá, você me, você me olhou com uma coisa <risos> um estranha. Ah, a cosmista é. brilhou não sei o que está acontecendo, é. pelo amor de Deus. Se tivesse falado jumento, era outro braço. Vamos né? é. ficar quieto, né? é. É. essa briga. Joga tá, é. em tá um. algum estou com medo. Já ouvi alguma Cuidado que essa bezerra aqui estranha é paulista. tá, é. Cuidado para não pisar, nela, que Tem correcidos aqui, né? Olha aí. Que Olha aí, no... é, deixa o é. Mano passar a mão nela hein? Não, mas e a mãe dela? <risos> é, a mãe deve estar é com medo, né? Pa, o pai dela não tá por aqui não, né? É, ah, ah, graças é. a Deus. <risos> que lindo. Oi, Diego. Tá comendo, trabalhando, você começou a refeição, aí, <risos> Diego? Não, é <risos> nega né? <risos> ah, <agora> mesmo. <funciona. risos> ah, mas eu tô muito ouvindo, então. Eu entendi dinheiro. Parece, né? Não, mas não ver ver que que é. Que que é dinheiro. Não, parece um pouco, foi, não, mas pô, deixa eu ver. Vai ah. dar Badaco <risos> coisa. Aí, ó. Parece que o boi de pouquinho lá, ó... <risos> <Tadinho. risos> não. a vai não tem nada. não, a refeição Não, da coitada, não mas lá. Vai, é, é. de um monte de homem está dando chifre, está no É chifre? É, é. Vem da casa, cara. a é! É, é! É, é! É, é! Casa, <risos> <risos> é, é! Dec, é, a, a eu, eu, as, as chifre, eu... <risos> é! Aí, né? É, é! É, é! É, mas no caso, e eu sei? É... Ah, não, eu sei. forjado. É, mas. <risos> eu né? não sei, eu não entendo muito o mistério. Me explica, o senhor é um, um homem experiente. Mansinha, que... gente, olha pra você ver, ó. Forjado. Deus, é, ferro forjado. Coisa mais linda, olha. É? é, cortada. É bom... é, tem uns que põem remédio, né, fazer? Corta um pouquinho. É. E... Coloca remédio, é o um chifre no não Colocou? Coloquei, o meu, meu, meu chifre aqui foi colocar o <risos> <Vou> dar, <risos> a Deus quando der. Rodar Deus quando nasceu. Meu pai que agora. Aí. aí Olha, vai dar, vai dar um abraço nela, mano? Olha, Velato, cuidado, né? Essa aí é lembrada, é hein? Onde ah, que passa esse aqui? É, aqui? É, esse tipo de vaca aqui, por exemplo, são mansas. Aquelas vacas menores, é. aquilo lá que, é, que lá, bota o cara pra correr. É mais Nada, tranquilo. não tem menore. Como é que é? Melore? É, é aquela, aquela vaca que tu compra a carne dela nossa Não, fogo. mas é uma bezerra, doutora, pra correr. Você é melória, não? Não, oh. não, melore é o tipo de vaca. Oh, é é aquela eu... branquinha. Eu sei então, eu cheguei perto de uma cerca, assim, sem conhecimento nenhum, que eu nunca tive conhecimento de nada, ah. aí ó, tinha duas, três bezerrinhas pastando lá, o Bobão fez assim ó, bateu o pé, <risos> ó, uma delas virou a traseira para lá e a cara para mim, e fez botou, assim a... vez, pra... é, botou, botou para correr, aí veio que vem fincado na cerca, olha lá, tá tudo. Agora é sério, uma, uma vaca nelória quase me pegou e eu te moto. Ah, não brinca é. Mãe de moto? Demorado. É, corre, muito ela bateu, muito, tá Ela bateu aí, por isso que quebrou? Não, se ela tivesse pegada de moto, não é boiada. A não, ó. ó <risos> Gente, de momento de histórico. Olha lá, Erivel está tá tentando abrir. Eu fui acompanhar. O Babé é tronqueiro e não está derrando. Ele ia ficar ali o dia inteiro. Pode fechar, aí que eu não vou, não mas vamos lá? Não, pode ir lá. É só você. Aí abre não, essa porteira. Desmontar é, a toda. Olha só. aí já tô aqui do lado, ó. ó. Pode bem cá. É, é, é, é. Não, eu fico do lado de cá. Oi? Olha se bem, gente. Que lindo, ó. Olha, ela falou não, ó. Ó. Oh. <risos> Por que que ela fica assim? Por que que ela fica assim? É? Ah, aí ela não, não pega. Ah, só mansou ela? Ah, porque eu só mansou ela. Ahn... Olha lá, deve ter cabeçado de no pau de lá. Debaixo, <risos> não deixe nem a coitada da vaca. É mesmo sonho, sonho, ó. A vaca tá falando ali, ó, oh, eu tô em casa semana em dia. Quando veste, me lhe saca. Olha lá. Olha o que tem lá. O Enivel tá experimentando com o agora ó. O Bo experimentou. Olha aí, gente, ele experimento experimento tem um jeitinho de põe na rua nesse bairro. É, o, o, o, o, o, o, o tinto de galão, olho colorido, olha, ó. É, Isso aqui é. Agora é bolo de fubá, mas antigamente era pro mesmo. Fazendo é. panela. <risos> Põe a panela lá, ó. Gente, falando em panela, o almoço já, tá, já pronto, tá pronto, hein? Olha pra você ver aqui, ó. Olha pra vocês aí, ó. Uma abobrinha aqui. aqui ó. Olha aí, ó, que maravilha, ó. Um arroz. Aqui tá o frango confiado. Pessoal, tá com Olha, frio. gente, ó. Famoso frango com quiabo, ó. Olha o pezinho do bicho aqui, ó. <risos> olha aqui, gente, olha. Olha aí, ó. Né? Estamos aqui, ó. Juntamente com a família, professor Boa Enerivelton. só da Rádio Viva Vida e da Rádio Saudado Sertão. aí é Rádio Viva Vida e Rádio Saudado Sertão. É isso aí, pessoal. Gente, agora nós vamos desligar. Daqui a pouco nós voltamos com mais vídeos para vocês aí. Um forte abraço. Ô, Felizberto, vamos ver, vamos ver. O que, que você vai arrumar aí? Ó, ó, ó, ó, ó. lá, ó. Ó. Olha lá, ó. Ele tá dando uma de tarzão, gente. Olha aí, ó. ó a situação disso. Hum, hum, hum, hum. Olha aí, tudo por causa de uma banana. Olha. Ó, ó lá. Olha lá. Olha só, isso aí vai cair de ponta. Ó. Ó, a bananeira ali, ó. Foi atrás de banana. Nossa, de de ó, ó. É um, é dois, é. Opa! Ó, banho! Vai economizar água em casa! Olha só! Hum! Ainda bem que ele é novo, né? <risos>